Bom, uma boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo pela internet, a todos e a todas que estão aqui presentes. É, nós estamos aqui no Centro Cultural Esperança Vermelha, para quem não conhece, é um espaço cultural é, organizado coletivamente, é, a partir de uma iniciativa de alguns militantes da corrente interna do PT articulação de esquerda, mas com muitos amigos e amigas também é, petistas e não petistas gente de movimento social é, contribuindo né, inclusive financeiramente para a manutenção desse espaço e a ideia é que a gente faça atividades culturais das mais diversas né? se você tem um grupo é, que quer se reunir ou, ou tem alguma ideia, traga porque é bem vindo e, então é isso as segundas-feiras a gente organiza esse debate que é um debate sobre conjuntura, uma roda de conversa sobre conjuntura. Essa semana nós vamos tratar de educação e saúde. E, então nós estamos aqui com o Toninho e com a Nayara, conforme anunciado é, previamente. E a Nayara vai falar sobre saúde, a gente vai começar por ela, e depois o Toninho vai falar sobre educação. Como fica a saúde e a educação é, no governo golpista do presidente não eleito, Michel Temer, está se iniciando aí, qual é o balanço que a gente pode fazer e, e o que, que a gente prevê aí é, para o próximo período. Boa noite, eu sou Nayara, eu sou militante do SUS desde 1990, também sou militante do movimento popular de saúde de Campinas e da rede de educação popular em saúde. É, a gente está aqui com essa discussão sobre a questão da saúde no governo Temer, mas acho que antes de falar do governo Temer, eu preciso fazer uma certa contextualização da saúde nos governos é, petistas aí, Dilma e Lula, para a gente ver o patamar em que a gente está, inclusive, dos agravamentos que a gente pode ter aí da situação. É, que, a gente, que inclusive os especialistas estão chamando aí de barbárie sanitária, né, que é o que está sendo engendrado aí no governo Temer. Mas, então, falando um pouco antes da, da, de como a questão da saúde foi tratada nos governos Lula e Dilma, a gente tem uma, uma interpretação que uh, o movimento sanitário, que é um, uma, um movimento social forte, que existe desde a década de 70, no país, que foi o grande responsável por concatenar, por articular as forças sociais que lutavam por saúde de qualidade na, na derrocada aí do regime militar, e, e instituir, as, a, a fazer a discussão toda na 8 Conferência Nacional de Saúde, em 86, e depois configurar isso institucionalmente no Sistema Único, na Constituição de 88... O movimento sanitário, quando ele, ele esteve à frente do Ministério da Saúde, durante os governos Lula e Dilma, só muito agora, recentemente, quando a Dilma é, colocou o Marcelo Castro, né, é, é que isso não aconteceu. Mas durante as duas gestões aí do, do PT, né, na, na saúde, foi o movimento sanitário que teve, mesmo quando foi o PMDB, né? o PMDB com o, os dois ministros do PMDB e os três e os dois ministros nossos do PT, foi o movimento sanitário que teve à frente do Ministério. E a opção que o movimento sanitário, através da, dessa hegemonia forte né, que nós temos aí na área da saúde, fez foi é, trabalhar, vamos dizer assim, com os temas setoriais, mexer, interferir, intervir dentro do, dos temas da, da atua, fazer uma atuação eminentemente setorial. O que eu quero dizer com isso? É, temas como o subfinanciamento, que é uma coisa crônica, quer dizer, o SUS quando foi criado, ele já foi criado dentro de uma estrutura em, em que o financiamento dele é insuficiente, né? É, muito insuficiente e foi é, isso não se resolveu. E a questão da privatização, dois temas que transcendem a área, a, a área setorial, vamos dizer assim, do SUS, que teria que colocar na agenda do governo e teria que fazer uma intervenção de uma forma mais estratégica em nível de congresso, em nível de movimento social, de ir para a rua, de botar na agenda pública do Brasil a questão da saúde universal, pública de qualidade, o movimento sanitário no, no Ministério da Saúde optou por não priorizar isso durante os governos Lula e Dilma. E, né, não fez o debate e, não, e, e, por incrível que pareça, muitas vezes, inclusive, se submeteu é, em que pese no movimento, movimento social manter uma, uma discussão muito arraigada e muito forte de que tinha que ser 10% das receitas correntes brutas e que isso até era insuficiente, por exemplo, o Ministério nunca pautou isso como se submeteu mesmo à lógica, no caso, do Ministério da Fazenda, da área de planejamento. Isso é uma denúncia que todos nós da saúde, que são do movimento social, é, fizemos e continuamos fazendo. Né? É, o próprio setorial de saúde do PT também não fez essa discussão, não foi para a rua para fazer essa defesa de uma forma clara e, e, e divergindo do governo. Então, o que nós temos é uma política setorial bastante avançada, muito interessante, por exemplo, na área de, de saúde mental, na área mesmo de organização do sistema com com a, a, a regulamentação que se fez do SUS, na, da, da, da lei uh, 7508. Então, várias, várias ações que se fez do ponto de vista de estruturar o sistema em redes, né, que é uma coisa que nós todos defendemos e que precisaria ser feito mas isso ficou, é, vamos dizer assim, seria a joia da coroa que se priorizou enquanto o sistema estava sendo privatizado, os planos de saúde estavam fagocitando a nossa a, a Agência Nacional de Saúde, por exemplo, no, a, a Dilma, no governo, primeiro governo dela, é, nomeou os cinco diretores da Agência Nacional de Saúde, todos eles ligados aos planos de saúde. Então, como é que os próprios diretores ligados aos planos de saúde vão fiscalizar contento diante dos nossos interesses da população ou da maioria da população? Então, assim, do ponto de vista, a, priori, a questão da privatização no Estado de São Paulo, por exemplo, que, foi, que, foi, que puxou do ponto de vista de estratégia de privatização com as OS, nunca foi, houve um enfrentamento do ponto de vista nacional dessa política. Né? Isso ficou como uma autonomia dos Estados, quer dizer, nunca se fez nenhum tipo de discussão política e nem de intervenção, no sentido de é, fazer o debate com a sociedade questionar esse tipo de estratégia. Né? Isso foi sendo deixado como uma agenda nas, meio que natural. E a questão do subfinanciamento foi o que aconteceu, inclusive, de uma maneira muito grave, que a própria bancada governista, durante o debate sobre a, a regulamentação da emenda 29, e depois, com toda a movimentação que o movimento sanitário fez, o movimento social fez, conseguiu 2, 2,2 milhões de assinaturas de uma emenda popular que pedia pela, pelos 10% das receitas correntes brutas, que era aquilo que, que nós defendíamos como menos pior, inclusive, porque não seria o suficiente, mas seria o menos pior, a própria bancada do PT apoiou um outro, um outro formato de financiamento que vai usar uma estratégia, que é a receita corrente líquida, que é, são terminologias um pouco difíceis de explicar, mas de fato com essa, com essa, vamos dizer assim, com esse indicador você consegue driblar o ministério, o ministério da saúde, não, o, o, o ministério da fazenda consegue driblar de uma forma mais é, fácil a, a, o financiamento sendo cada vez é, tendo menos responsabilidade nacional. Hoje a gente tem um dado que é assim: é, os gastos da saúde é, hoje, no PIB, ainda no governo Dilma, né, até 2014, é, ele era 3,7% do PIB. Os gastos públicos, juntando nacional, estaduais e municipais. Em qualquer é, sistema nacional de saúde, onde se tem é, um nível de, de necessidades, como o nosso sistema coloca, o que se espera é de 7% a 8% do PIB. Então, nós temos um nível de financiamento muito aquém do que a gente precisaria ter, do ponto de vista da verba pública. A gente tem uma lógica de funcionamento onde 46% dos gastos de saúde são públicos, 54% são privados. Ou seja, é, então, juntando juntando tudo, juntando estadual, municipal e federal, dá 46%, ou seja, mais é desembolso privado, sendo que esses esse 54% vão garantir, em tese, a saúde de 25% da população. E os 46% garantem a saúde do, de quem está no rosoto 75%. Então, é muito desigual, é muito iníquo a forma como hoje acontece o jeito de financiar a saúde. E é isso que nós temos no, no final do governo Dilma, do primeiro governo Dilma, como, como panorama né, antes do ajuste fiscal, que foi sendo colocado aí como universo da, da, de financiamento das políticas sociais. Então, assim é com, essa, com a situação já de subfinanciamento e de privatização que a gente vai lidar agora com uma coisa completamente agravada e absurda que está acontecendo no governo Temer, que está que sendo chamado de barbárie sanitária, que tá, porque o que está acontecendo? E na saúde, é, a, a discussão é, esse, esse patamar que a gente falou de receitas correntes líquidas, quer dizer, o governo federal precisa, por, por ano, ter a, o financiamento de 13,2% das suas receitas correntes líquidas com saúde. Ok? O que o governo Temer, o desgoverno Temer, o governo golpista está propondo é simplesmente fazer uma emenda constitucional, retirar esse índice que existe, que seria uma coisa clara para a saúde, mesmo que insuficiente, que é tudo isso que eu estava colocando agora, é, e simplesmente fazer uma mudança por inflação. Quer dizer, você gasta, pega o que teve do ano anterior e gasta somente o que no máximo o que ocorreu de inflação e não garante nada de patamar mínimo é, o que tiver é isso ele rebaixa então assim os gastos a vida o que eles estão defendendo é que os gastos dessa forma eles estariam reduzindo os gastos o patamar de 2014 seria Seria rebaixado, você já, já começa com um patamar menor do que 2014, que era insuficiente, e fica sem nenhum parâmetro, como também está sendo proposto para a educação. tá certo? Então, assim, é, isso volta atrás totalmente a. Porque a primeira vez que se estabeleceu qualquer parâmetro foi com a Emenda 29, que nessa época se estabeleceu um parâmetro forte para os municípios e para o Estado, e para o governo federal ficou muito solto. E nós lutamos durante 13 anos e conseguimos que, se, que trabalhasse com esses 13,2%, que é insuficiente. Quer dizer, está se voltando a antes de 2000, com essa, com essa nova caracterização. E a notícia que a gente tem é que eles estão querendo levar essa emenda constitucional para ser votada essa semana ainda. Né? Então, tem toda uma pressa em que esse, esse pacote. É, da barbárie sanitária seja implantado o mais rápido possível, né? Uh, o que que vai fazer? O que, que assim? O que, que as, os, todo mundo que tem falado dessa situação tem já de cara colocado porque eles escolheram alguns pontos já para afetar essa, esse, esse, sobre o impacto dessas, essas medidas vão impactar em alguns setores já de imediato que foram foram escolhidos para ter uh, esse impacto. Dois setores que a gente soube que, vai, que são, vão ser afetados imediatamente. O setor é, com os cortes, o setor da, das farmácias populares, né, que aí na verdade é, simplesmente ele corta o financiamento para as farmácias populares, tira. É, toda, todo o subsídio que existiu para as farmácias poderem diminuir valores de, de consumo de medicamentos, de valores de preço de medicamentos, para as, para as mais diferentes é, é, doenças. Né? O que a gente sabe que parece que eles ainda manteriam é o custeio ou o subsídio para medicamentos de hipertensão, diabetes e só, que eu saiba. Então, só isso. Sendo que havia uma, uma gama de, de, de medicamentos que eram financiados pelas farmácias populares. Então, vai ter um efeito muito importante, porque muita gente consome, inclusive a própria classe média, a classe média baixa, que, que né, defendeu a, a queda da Dilma, vai sofrer imediatamente com essa situação. E a outra, o outro, é, o, o outro item... Que, vão, que eles também vão é, que, tão, que o corte está sendo feito de uma forma cabal é nas ações de média e alta complexidade o que, que é isso isso por, e também por que, que eles estão fazendo desse jeito né no caso da média e alta complexidade é onde as o investimento o custo dos planos privados e das da iniciativa privada pode ter uma, uma, uma competitividade mais... Quer dizer, deixa, ele deixa de financiar o público, e quem abocanha o, se, o setor é a iniciativa privada. Porque, do ponto de vista concreto, a atenção básica, a iniciativa privada não tem interesse nenhum em atenção básica. O que vai afetar a atenção básica, que a gente tem, tem, também tem sabido que vai acontecer? Bom, uma coisa que estava faltando falar... Nessa atenção especializada de, de nível secundário e terciário, vai afetar os hospitais, os laboratórios, SAMU. Então, toda essa área que envolve é, exames, é, alta complexidade, exa é, é, medicamentos de alto custo, e SAMU estaria sendo afetada por esses cortes. Agora, o que, que acontece em relação à atenção básica? Pode não... O, o que a gente está acreditando, que infelizmente vai, pode ser um grande parâmetro que eles vão estar estabelecendo também de corte, é que esse efeito vai ter um efeito cascata estadual e municipal. Então, as ações que são feitas da atenção básica, inclusive que são também custeadas no municipal, e algum subsídio que vem estadual, porque estadual quase não ajuda na atenção básica, mas no municipal vai ter um efeito também, porque vai ter a justificativa... De não, de não. Porque é por causa da crise, ou porque o Ministério também não está subsidiando como subsidiava, e aí o município também faz o, a, o, a seu, a sua, o seu papel aí de reduzir. Do ponto de vista da população. Ah, e uma outra coisa que vem também junto com isso. O, o, a notícia que a gente tem é que, já agora, 700 municípios estão recebendo uma carta de que não terão, porque eram municípios que estavam aguardando a chegada de mais médicos, não necessariamente médicos de fora, mais médicos, porque a gente tem uma, um grande contingente de mais médicos hoje brasileiros, tá certo? 700 municípios estão recebendo uma cartinha, e, e esses 700 municípios estavam com vaga, com vaga garantida de que iriam receber. Eles estão recebendo uma cartinha de que não mais receberão médicos do mais médicos. Então, já começa a afetar de uma forma que é indireta, vamos dizer assim, com os municípios tendo uma desculpa para cortar gastos e por outro lado mais médicos tendo um corte já imediato de, de, de pessoas que de profissionais que deixam de, de preencher as suas vagas que estavam para, para assumir agora, tá certo? É, do ponto de vista é, da da luta ideológica, vamos dizer assim, o governo Temer assume o ministro, a primeira declaração do ministro é dizer que o SUS é grande demais e que, ele, e que o, nosso, o orçamento da saúde brasileira não, não suporta o SUS. E que, na verdade, eles teriam que fazer intervenções na Constituição para mexer no direito à saúde mesmo, que está colocado na Constituição, que deixaria de ser um dever do Estado. Né? Então, é, e, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala que eles não vão mais fiscalizar os planos de saúde que o Ministério não tem essa responsabilidade. Isso é uma mentira, porque a Agência Nacional de Saúde é justamente para isso quem nomeia e quem fiscaliza a fiscalizadora é o Ministério da Saúde. Quem faz todas as ações para poder que a, que a, que a agência possa ser mais incisiva ou, mais, ou menos incisiva é o Ministério da Saúde. Então, é, do ponto de vista de direção geral, é essa que a gente está vislumbrando. Quer dizer, já tem medidas imediatas de corte que está sendo negociada com, com, com o Congresso agora, imediatamente, essa semana, para ter essa PEC aprovada, de tirar ah, o limite mínimo que existe é, das receitas correntes líquidas, passar a ser só a inflação, e, e, uma, e, uma, e uma perspectiva mesmo de não ter, é, implant, de, de ter retrocesso mesmo, de retirar tudo que for possível é, nessa... Na, no que existe de, de constitucional, de direito à saúde, quer dizer, na verdade, aquilo que nós não conseguimos alcançar concretamente, porque nós tivemos um, um subfinanciamento crônico, agora eles tirariam da lei toda toda a nossa, vamos dizer, o nosso argumento para tentar garantir o direito à saúde que a gente tem na lei e não tínhamos de fato como a gente gostaria, nível universal, né? Então eles estariam aí é, conseguindo conseguindo é, essa, essa façanha, é, que seria uma tristeza, e uh, se realmente e, e, eles continuarem nessa, nessa batida e em 2018 vierem a ganhar a eleição, isso se configura realmente como um processo muito complicado de conseguir reverter no, no médio prazo. Então, né? é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu teria a dizer aqui que eu acho que ah tem tem duas outras questões que o ministro também comentou durante a, a pouco depois da posse dele que são também bastante é, complicadas e assustadoras que eu acho que valeria a pena mencionar é que ele é, acha que o aborto, que ele quer discutir a questão do aborto, e que ele acha que a questão do aborto é uma questão de saúde pública, tal como o crack. A gente ficou tentando entender o que quer dizer isso. Porque o crack é uma questão que, primeiro, é, toda, toda a área de, de álcool e drogas sempre disse, e isso inclusive é um questionamento que foi feito, inclusive ao nosso ao governo Dilma, inclusive, que o, o crack ele não é a epidemia que se fala, né? Hoje nós temos uma epidemia de álcool no Brasil, epidemia de, de tabagismo. Não tem o que se dá de, de o, que, o que acontece é que o crack tem um efeito tão deletério rápido, acaba que as pessoas têm uma, uma sensação de que ele é muito ele é muito mais amplo, só que ele não é amplo conforme é colocado. Tem uma uma vamos dizer, uma luta ideológica em torno disso ele fazendo essa discussão e, a, e ajustando aborto e crack, ele está, na verdade, colocando aborto como uma coisa para ser também é, impedida. Né? Ele está comparando uma coisa com a outra e está tá fazendo uma associação que, na verdade, para nós, é uma questão de saúde pública, mas pela positiva, e não pela negativa, conforme ele está colocando. Né? Então, é, Enfim... E aí, é, nessa hora que ele fala que é uma questão de saúde pública que, como craque ele chama as igrejas para conversar. Né? Então, é essa a conduta do ministro. Né? E, uh, e não sei se vocês tiveram a, a, a oportunidade de ler, a, saiu sexta-feira a carta de demissão do diretor da área de AIDS do ministério, e ele conta detalhadamente também como é que, para dentro do Ministério, a, a coisa está se dando é, do ponto de vista mesmo, uh, vamos dizer assim, mais jocoso, assim, de vetar a participação dos técnicos de AIDS numa conferência que, há 30 anos, os técnicos de AIDS do Brasil vão nessa conferência. Em troca disso, eles, é, é, eles são proibidos, os técnicos de AIDS são proibidos de ir, e quando tem uma outra atividade, ele prioriza aí a mulher do ministro em vez de os técnicos reais. Então, são coisas muito vergonhosas né, do ponto de vista da gestão pública, que é, nessa carta ele, ele denuncia com detalhes e tal, é, que é a apropriação privada mesmo do, do serviço público, que está que sendo feita de um jeito muito crítico, muito absurdo. Então, assim, o que está sendo engendrado é muito grave, é de fato voltar atrás aí, a, no caso do SUS, ao, ao, que tem, ao que nós tínhamos antes da Constituição, né? e de negar o direito à saúde mesmo da população, fazendo, botando um torniquete de vez na questão do financiamento de um lado. E, e inviabilizando várias ações que já estão em andamento e que a população vai sentir em breve, se isso realmente se configurar desse jeito, muito gravemente. Assim, é, numa situação, que eu fecho com isso, numa situação em que a gente está é, com uma recessão grave, com, de, com, com, com desemprego, da forma como a gente está vendo que tem crescido bastante, o que a, a primeira coisa que afeta é o serviço público de saúde, porque as pessoas deixam de ter de ter os seus planos, porque hoje o que acontece os planos de saúde 80% dos planos de saúde são planos de saúde por causa do emprego individual das pessoas então as pessoas deixam de ter emprego elas deixam de ter plano de saúde então elas vão para o SUS e ele está justamente sendo desmontado então, assim, vai afetar a mortalidade infantil, vai afetar, vai afetar gravemente a saúde da população, e as pessoas não vão ter como ser atendidas, porque vai, vai estar estrangulado completamente, porque está... bom, Acabei de falar onde é que estão as ações que vão ser, pelo menos estão sendo sinalizadas, que está sendo feito o desmonte. Então, assim nessa situação, era onde o SUS tinha que estar mais fortalecido para poder segurar toda a pressão que virá com a recessão e com o desemprego. E aí então vai vir uma situação muito, muito, muito agravada é, agora pela frente aí, se isso não for mudado, né? Se eles conseguirem realmente concretizar o que eles estão tensionando. Acho que é isso por enquanto, tá bom?